das coisas que eu mais ouço a galera falar nos meus cursos tá? é que cara, mas eu acho que eu não sou capaz eu não consigo criar um negócio online porque eu não entendo muito de internet, de informática, de parte técnica, ou que eu não consigo vender, ou que eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, e aí são várias travas e objeções e crenças que impedem a galera de simplesmente avançar e as travas elas paralisam né? o medo paralisa e aí, infelizmente, tem pessoas que dão mais voz para o medo do que para a sabedoria e travam. Por o que eu quero contar aqui para você? Algumas histórias de pessoas que, que conseguiram seguir em frente simplesmente porque acreditaram no seu próprio potencial. Você não tem ideia do quão você é capaz de conquistar coisas extraordinárias e que às vezes o extraordinário nem precisa ser necessariamente extraordinário ordinário, quando ele é bem feito, quando você conquista algo, mas com intenção, mesmo que seja algo simples, já é incrível, já é uma grande vitória. E aí tem a história da Vivian, por exemplo, que bom, eu conheci na minha época na CLT. E ela é uma puta profissional, sempre deu um gás, o um máximo, sempre foi desafios. E depois de ter tido suas filhas, ela começou a se questionar muito em relação a... Há um ritmo de trabalho muito forte na CLT, aquela pegada insana né, de 12 horas por dia trabalhando, fim de semana e tal, só que quando você tem filho, né, tudo isso se torna muito relativo, porque você tem um chamado muito forte de prioridade. Não tem caô, cara. É seu ali, é sua cria. Não dá pra você aceitar mais uma série de coisas que talvez você aceitasse antes. Ela começou a ajudar mulheres que passaram por exatamente o que ela passou, que depois dos filhos meio que ficava assim: aí, agora, como que eu vou me reposicionar no meu trabalho atual, ou no mercado de trabalho, ou como que eu vou tocar minha carreira, né? E aí ela criou uma mentoria para ajudar mulheres nessa pegada. Só que, logo no início, ali do, do nosso programa, eu botei um desafio para a galera: falei, olha só, vocês acreditam que vocês conseguem vender? o primeiro produto, em menos de sete dias. Naturalmente as pessoas falaram, pô, fudeu, é possível? Estou aqui há três anos pensando em ideia de produto tal, tal aqui, não consigo pensar em nada tal, como é que eu vou fazer isso em sete dias? e a Vivian foi que falou, pô, beleza, matou no peito e falou, vou, vou montar essa parada. Ela já ajudava pessoas individualmente né, com, esse, com essa mentoria, ela falou, vou montar a mentoria em grupo e vou vender meu primeiro grupo em menos de sete dias. E aí a gente trouxe né, dentro do, do programa uma série de formas de fazer isso, sem você ainda ter que ter site, sem você ter que entender nada de internet, porque a Bíblia sempre brincava, pô, ela entendo muito essas coisas mais técnicas e tal, ela entende marketing, mas assim, não, não tinha site ainda, página de vendas, nada disso, e foi pra dentro, e conseguiu. E pô, entregou um puta valor para essas mães, das mulheres aí, que ela acompanhou durante algumas semanas e o melhor de tudo que foi quando ela fez isso, ela conseguiu convencê-la ainda mais de que ela está no caminho certo de que o projeto dela é incrível, porque ela teve essa validação e ela viu que era capaz. Isso muda tudo, quando você faz uma primeira venda, quando você faz as suas primeiras vendas, quando você entende que outras pessoas valorizam o que você tem a oferecer, a sua experiência, tudo que você acumulou até hoje, seu produto, seu serviço, a sua habilidade, a sua intenção. E quando alguém paga por isso, mesmo que seja ainda longe do que você espera, ou do seu novo salário, ou daquilo que você quer, é né, como um patamar de vida e tal, mas o importante é a crença, porque uma vez que você tem fé em você, que você acredita em você, não há limites, não há limites. Aquela famosa história do primeiro corredor que bateu a, a, o marco né, de correr uma milha em menos de 4 minutos, agora eu tô, tô confundindo se é 4 minutos ou uma milha, quatro? não não era isso não, uma milha é muito pouco para 4 minutos, é... enfim, tem, tem todo mundo que fez a primeira vez, né? Tem a história da, da milha, mas tem também a história do, dos 100 metros em menos de 10 segundos. Agora eu tô confundindo, me fudindo também, tá vendo só? Mas essa é a história de que uma vez que o primeiro foi lá e bateu essa, esse marco que ninguém achava que era possível o ser humano fazer, nos próximos meses, nos meses seguintes, 37 pessoas foram lá e bateram a meta. Bateram esse marco. Então, isso para mostrar que às vezes basta você ter uma pequena vitória para você abrir as portas aí para uma série de novas vitórias. mas que essa pequena, mas simbólica e importantíssima vitória vai ser o um grande diferencial. Mas então, se você quiser encontrar, descobrir três segredos para que você consiga ter essa primeira vitória, para que você consiga começar na internet em menos de 27 dias. para ganhar, para conquistar o seu novo salário, em paralelo ao que você faz hoje, fazer a sua primeira venda, clica no botão aí embaixo. Tem que postar todo dia! Esquece! Tem que fazer 200 lives de um dia para o outro! Esquece! Tem que ter um monte de ferramenta tecnológica! Esquece isso tudo! perder a linha. O que eu quero te mostrar aqui é que essas fórmulas todas, os gurus milhões só vão te colocar no lugar, te prender na prisão do marketing digital, porque esse é o erro de 9 em cada 10 pessoas que estão começando hoje na internet. Então se você quiser fazer diferente essa palhaçada toda aqui e começar do jeito certo na internet, sem se tornar um escravo do seu negócio, eu quero te mostrar uma forma diferente. Ela se chama Nomis, Negócios Online Minimalistas. E num aulão gratuito, eu vou te mostrar três segredos para você realizar as suas primeiras vendas na internet em 27 dias, mesmo que você não saiba por onde começar ou ainda nem tenha produto, tá? Porque para você ter uma ideia, hoje os meus nomis me dão um lucro aí de mais de 30 mil reais por mês. E é lucro, tá? Não é faturamento que nem a guruzada te fala por aí. E eles patrocinam o estilo de vida que eu sempre sonhei. E eu vou te mostrar nesse aulão